som, um, dois, som. Olá, boa noite, você que está ao vivo aí, na live do Apoio aqui pelo canal Amigos Dias Moreira TV, ok? Vou dar um ok aqui para entrar também pelo Facebook e vamos com a nossa live. Olá, você que está aqui agora pelo Facebook, também ao vivo, através do Apoio. Da, da fanpage apóstolo aqui. Então, nós estamos aqui na dupla. Fanpage Apóstolo Elmo e Elmo Dias Moreira TV, o nosso canal. Não queria fazer a live, mas tive o incentivo aí de algumas pessoas e nós estamos aí ao vivo novamente para com você ok eu quero falar um muito muito muito muito muito muito muito muito boa noite você é bem-vindo você Vamos lá. Nós estamos aqui agora falando um pouco a respeito de graça. Hoje eu peguei um texto aqui, eu quero ler com você e nós vamos estar meditando. Fica no livro de Provérbios, no capítulo 22 e o texto diz assim, mais digno de ser escolhido é o bom nome do que muitas riquezas e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro, amém? Aí a Bíblia diz assim, o rico e o pobre se encontram a todos os fez o Senhor. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Amém? É... Tem mais um aqui, verso 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Amém? Aí no 22, 6 diz assim, instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Amém? Então, é, por que, que eu estou lendo esse texto de provérbios? Porque hoje pela manhã eu estava meditando nessa palavra e fala justamente do assunto que eu mais gosto. Vou dar uma mostrada para você aqui. Está meio bagunçado aqui o meu quarto aqui, ó. Olha a bagunça que está aqui. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus está se cumprindo. Eu fiz a live acho que semana passada falando sobre é, Ageu, né? Falando sobre agora da segunda casa e aqui na minha casa está acontecendo. Nós já estamos nos preparando para mudar, né? e nós tínhamos orado ao Senhor para Deus preparar um lugar onde nós tivéssemos um espaço para estar fazendo as lives. Então, glória a Deus, Deus está preparando, e a glória da segunda casa está chegando aqui na minha casa também. Ok? Então, eu queria mostrar, compartilhar com você tudo isso, porque Deus, Ele é fiel, ok? Ele é aquele que nos instrui, que nos capacita e nos ensina. E eu estava alguns dias meditando num texto, é, acho que é aquele texto específico, que fala sobre o homem que estava na, na, ali na, na beira do tanque de Betesda, e ele estava pedindo, né, esperando ali um agitar, um mover, que alguém viesse colocasse ele na água. E o Senhor Jesus Cristo veio e falou para ele, homem, o que você está esperando? Ele falou, ah, a água tá ali, mas eu preciso que alguém me coloque lá. E toda vez que eu vou, alguém chega primeiro do que eu. Vê, ó, tá frio, eu tô aqui, irmãos. Você que tem aí a condição que vai para a rua, não. Leva uma agasalha, leva um cobertor. De repente você encontra alguém aí que está precisando, irmãos. Não é tempo de nós fazermos aí a boa obra, ok? Então eu meditava nessa passagem e quando Jesus fala para ele, homem, Levanta, pega o teu leito e vai para a tua casa. Aí o Senhor falou, Elmo, essa palavra é tua. Falei, Como assim, Senhor? falou, levanta, pega o teu leito e vai para a tua casa. Qual é o teu sofrimento? Eu falei, Senhor, eu estou passando um perrengue aqui nessa casa que é muito bom morar aqui, mas está muito barulhento. Tem escola aqui, os vizinhos, cachorro, está muito bagunçado. E o Senhor falou, então, levanta, pega o teu leito e vai para a tua casa. Eu falei, ó, se é pra minha casa, então é uma casa-terra, né? Deus preparou aí uma casa-terra para nós morarmos e tudo isso é a glória do Senhor. É o meu mini testemunho para te, pra te é, edificar, né? para participar com você que Deus ainda continua falando na sua palavra e operando os seus milagres. E aqui nesse texto de Provérbios 22, diz assim, mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Eu sempre gostei muito desse versículo, porque fala que o bom nome, é melhor o bom nome do que a boa fama. Né? E muitas vezes você está aí preocupado com isso e com aquilo, com riqueza, com bens e tal, mas irmão, um bom nome tem sobre a sua vida. O ideal é você ter um bom nome. Ainda hoje eu falava com um homem a respeito de, de um trabalho que a gente foi fazer, eu apresentei alguém para fazer um serviço com uma pessoa e ele ia fazer uma coisa que não ia ser boa. Aí eu fui falar: não, da maneira que vocês vão fazer, não vai fazer, não. O rapaz ficou meio assim, cismado. Eu falei: ah, presta atenção, você é crente, eu sou crente. Eu pedi para você me indicar um profissional. Você me indicou o rapaz, falando que ele também é crente. Eu indiquei para a pessoa que eu conheço e agora vocês vêm e fazem o serviço mal feito, sabe para quem vai sobrar? Ele falou: é para mim pra e para você. Eu falei: não só para nós para o nome de Jesus que nós carregamos. Então, quando nós vamos fazer alguma coisa, nós temos que sempre pensar não em nós, não na nossa posição. Né? A Joyce mais sempre fala, quanto a mim, quanto a mim. Muitas né? então, vezes nós ficamos nos preocupando muito conosco e esquecemos que o nome que nós levamos é muito mais importante do que aquilo que a gente faz. ok? Então, nós temos sempre que pensar não em nós, mas no nome de Jesus. Nós temos que ter o respeito devido ao nome do Senhor. E é que está falando, mas digno é de ser escolhido, é o bom nome. Então, se você não escolhe o seu nome, escolhe o nome de Jesus para glorificar na, através da sua vida, porque tudo que você faz, irmão, resvala em Cristo. Porque quando você fala, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou de Deus, não é? eu acredito nas coisas espirituais, você está jogando a responsabilidade do que você faz sobre Jesus. É lógico que nós não somos perfeitos existe a reconciliação, existe o perdão, né? mas nós temos sempre que estar velando pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, depois desse do nome, fala assim, é, e a graça é melhor do que riqueza e ouro. Eu falei, Senhor, aqui está falando da graça a respeito de você ter graça. A Bíblia fala assim, sendo um homem agradável a Deus, até os seus inimigos, ele faz que tenham paz com ele. Mas é uma parte de ter graça, de você ter graça das pessoas. Mas quando você tem a graça de Deus, quando você anda na graça, quando a graça, ela te envolve, quando você começa a se mover pela graça, através da fé, amada, a coisa muda. Sabe por que muda? Porque você deixa de ser religioso, você deixa de ser crentão, vão crentão. E você passa a andar numa dinâmica diferente que é a dinâmica do Espírito. Quando eu ando no Espírito, né, a Bíblia fala, andai em Espírito, e não satisfareis as concupiscências da carne. É o que diz lá no livro de Gálatas, capítulo 5. Mas é, muitas vezes a gente vê as pessoas pregando, ensinando muito a respeito da obra da carne. Ah, que a obra da carne, isso é pecado. Mas a Bíblia fala assim. Andai em Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. E quando fala sobre o fruto do Espírito, não é? Eu vou até pegar aqui, para não ficar nas minhas palavras. Gálatas, Gálatas, Gálatas, Gélia. Depois de Coríntios, aqui, ó. Opa. Eu acho, é. Aqui, Gálatas 5, ó. fala assim, ó. É, exortação a conservar a liberdade cristã Aí fala está, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou E não tornei a metermos debaixo de jugo de escravidão Eis que o Paulo, vos digo Se vos deixar de circuncidar Circuncidar é aceitar a circuncisão Como marca de você estar aceitando o pacto judaico né? E aí você, o quê? Se vos deixar de circuncidar Cristo de nada vos aproveitará, e de novo protesta a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. É muito importante nós olharmos as coisas na ótica correta. Ele fala, estáis obrigados a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído cair. Então, a graça é melhor do que até que o um bom nome. E estar na graça, estar em graça, ter graça de Deus, andar com a graça de Deus. Né? Por quê? Nós, pelo Espírito da fé, ó, Espírito da fé, certo? nós andamos nesse Espírito, no Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Que justiça? A justiça de Deus pela fé através de Cristo, no sacrifício perfeito que Jesus fez. A nossa justiça, nós somos justos pela justiça que Cristo fez por nós. Deus não nos olha da mesma forma, porque ele está olhando para nós através do, da ótica, da lente do sangue que nos colocou debaixo dessa aliança da graça. Não é? Porque, Cristo, né? Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, ou seja, não tem nenhum tipo de poder, mas sim a fé que opera pela caridade. Nas outras versões diz, mas sim a fé que opera pelo amor. E que fé é essa que opera pelo amor? É a fé que opera através do fruto do Espírito. Andai em Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Ok? É. Corrias bem. Quem foi que vos impediu para que não obedeçais à verdade? Que verdade? A verdade da salvação pela fé através da graça. O pecado que o Espírito Santo convence o mundo... É de não crer em Cristo Jesus como salvador. E quando nós começamos a querer nos justificar pela lei, através das obras da carne, através das obras que nós praticamos, nós estamos caindo da graça. Tem até um vídeo que eu falo, depois eu posso até colocar ele aqui nos lembretes, que fala, para cair na graça. Olha, eu falo assim, nós não caímos na graça. Nós não descaímos da graça, nós caímos na graça de Deus. Nós estamos na graça de Deus. Corrias bem, quem vos impediu para que não obedeçais a verdade? Essa persuasão, ó, é uma persuasão. Não vem daquele que vos chamou. Quem é que te chamou? Não foi Cristo? Não foi o Pai? Quem chamou Paulo? Foi o próprio Cristo. Paulo, Paulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. <risos> e o que, que Jesus ensinou para Paulo? Andar na graça. Quem é que prega o evangelho da graça? Paulo. Nem Pedro pregava o evangelho da graça. Pedro falava assim, olha, tem coisas aí que, que o irmão Paulo ensina que são difíceis de entender. Porque Pedro tinha a letra, tinha a lei na cuca. e Já Paulo não. Paulo estava se libertando da lei e entrando na graça. Quem vos impediu para não obedecer a verdade, essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento, leveda toda a massa. Quer dizer, um pouquinho só que você tenta estar na lei, você já está todo, todo empolado, todo com problema, porque você está tentando agradar a Deus por mandamentos humanos. E a Bíblia fala que nós andamos com Deus pela fé, certo? Aí fala, confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, quer dizer, tinham pessoas inquietando aqui os gálatas com esses ensinos a respeito da lei. É, aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação, quer dizer, não tem nada de ser aceito não, irmãos. É condenação. Eu, porém, vos, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, por que, que eu sou perseguido? Logo, o escândalo da cruz está ali, que lado ele está falando, certo? Eu queria que fossem cortados. Tem versões que falam mutilados, certo? Arrancado fora. É, é, eu queria que fossem cortados, é, arrancados fora do mutilados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, foste chamados ao que À liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Olha aqui, você não tem que usar, Paulo falou, tudo me é listo, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito mas nem tudo edifica. É... Não useis a liberdade para dar lugar à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo. Aqui fala caridade, mas tem versão que fala pelo amor. Andar a fé que opera pelo amor. Como? Servindo, perdoando, andando em paz. E enquanto estiver em vós, tenhais paz com todos, diz a palavra. E tem gente que está contendendo, vive guerreando, guerreando doutrina. Guerre... Paulo falou assim, irmãos. Não fica de, fazendo, com discussão da lei, porque isso não edifica ninguém. Antes, pelo contrário, traz confusão naqueles que ouvem. Então, é nós andarmos sempre nessa condição de amor. Se o teu irmão se escandaliza a comer carne, não come carne perna dele. Ah, isso aqui é pecado. Não come. Teve é. uma vez que fazendo um, um, um trabalho lá na igreja, onde eu me converti. E tinha um irmão que ele tinha se convertido, ele era católico e tinha se convertido ao, ao evangelho. Tava lá na igreja com a gente. E nós fomos fazer um churrasco para poder vender espetinho para o bazar da igreja. E aí quando eu fui, eu estava eu tava cuidando da, da churrasqueira e eu fui lá, peguei o um pão, coloquei álcool, né? quem, quem mexe com um churrasco, sabe como é que é. Pega um pão velho, põe álcool, põe lá dentro do no meio da brasa, taca fogo e vai acendendo. Ah, o irmão ficou bravo. Não, irmãos, não pode fazer isso não. Vocês vão queimar o pão? Isso é pecado. O pão é sagrado, o pão é santo. E aí a gente sem entender nada, eu fiquei assim... Eu não estava entendendo nada do que o irmão estava falando. Mas além, vem, posso ouvir? Não, então tá bom, peraí, faz diferente. Pega um papel aí, pegamos um papel, torcemos aquele outro esquema, colocamos no meio do carvão, jogamos o carvão alto, tacamos fogo mais perigoso, mas fizemos diferente para quê? Por causa do irmão, o que ele estava achando que queimar o pão era pecado, agora se ele acha que para ele é pecado, amém irmão, ah, tudo bem que então eu não vou queimar o pão, Mas por que eu vou escandalizar o pão? A Bíblia fala assim, se o teu irmão se, se escandaliza com alguma coisa que você faz, não faz para ele, por quê? Porque foi Cristo quem morreu por ele, não você, então você não tem direito de escandalizar o teu irmão, não quer dizer que o irmão está certo naquilo que ele acha, tem pessoas que começa a ler a Bíblia e começa a ter mil ideias na cabeça, Irmão, cada um tem que ficar na condição que chamou, que foi chamado, que Deus chamou. Mas nós temos que ter zelo pelas vidas, porque elas pertencem ao Senhor Jesus. Ok? Então, por quê? Né? É, ser vivos uns aos outros pelo amor, pela caridade. É isso que eu falei. Então você tem que evitar escandalizar teu irmão. Aí no verso 14 do capítulo 5 de Gálatas diz assim, porque toda lei se cumpre numa só palavra. Olha aí a resum Olha o resumão aqui. Ó. Isso aqui hoje é, é live de resumão, acho que eu vou pôr o nome. Resumão da graça. Porque aqui é resumão, irmão. Porque toda lei se cumpre numa só palavra. Nesta. Presta bem atenção. Amarás ao teu próximo como a te é mesmo. tá entendendo? Você tem que amar. Às vezes você não se ama, você quer amar os outros. Irmão, você tem que primeiro se amar. Eu não posso tirar de mim, isso não é amor. Isso é masoquismo. Eu fico, tiro de mim para dar para os outros. Não, aí é sofrer. Não, eu amo, me amo, eu cuido de mim e eu estendo para o meu irmão. Amo ao meu irmão como a ti mesmo. Amarás, pois, ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não, vede, não vos consumais também. Uns aos outros. Isso é a questão da contenda, aquelas brigas que tem, contenda de igreja, e tararará, e os irmãos brigando um com o outro por causa de grupo, por causa de culto, por causa disso daquilo. É o culto disso, é o culto daquilo, a cantina é disso, a cantina é daquilo. Sabe, irmão? Tudo que contenda. Não, isso não é de Deus, não. E, em graça, nós temos que andar em amor. Para quê? Para que quando as pessoas olharem para o nosso procedimento, elas vejam Cristo brilhando em nós. Não, É como eu falei, não é a nossa, não, é, não somos nós que as pessoas estão olhando. Elas estão olhando Cristo em nós. Lembra? Cristo em vós, a esperança da glória. As pessoas têm que olhar para nós e ver e sentir que é diferente, que há uma diferença. Não nós ficarmos escandalizando as pessoas. Não foi isso que eu comecei falando? Mas vale o bom nome do que a boa-fama ou do que muitas riquezas? Então, quando você, ah, exemplo, tinha uma igreja que eu, que eu comecei a participar, porque o pastor no um dia que eu tive lá ele estava pregando sobre ensino, assim, sobre família, dia a dia de crente, e ele falou assim: "Ó, oh, você irmão e você irmã que está indo lá na loja lá de imóvel, comprar" fiado, você vai lá fazer crediário no teu coração você já tem intenção de não pagar, você já está errado. Não vá. Eu gostei daquilo ali. falei poxa, passei a congregar com aqueles irmãos há nenhum tempo, aprendi alguma coisa ali, mas irmãos, essa chamada do pastor me chamou a atenção, Falou, olha isso é correto, isso é direito, porque o que que Deus olha? Ele olha o nosso coração. Deus está olhando, não para mim, para me estruturar. Irmão, eu estou ficando velho, estou ficando careca. Mas, amados, o meu espírito ele se renova de dia em dia. Todos os dias, nós estamos nos renovando, por quê? A palavra todo dia nos renova, todo dia ela traz de novo aquilo que nós aprendemos e nós passamos a andar em novidades de vida. É como eu falei, Deus está preparando uma nova casa, porque eu tinha necessidade de um lugar melhor, que é o quarto das minhas crianças, e lá já no espaço novo, já vai ter o quarto das crianças de novo, vai ter espaço, e eu vou ter um espaço só para fazer live. E também, talvez, irmãos, eu não sei, talvez vai dar até para fazer uns cultos lá, dar uns glória, não né? Aí eu vou procurar fazer, tipo, igual eu faço aqui as lives de terça e quinta-feira, porque é dia que não tem culto lá, entendeu? É dia que, é, que não tem culto na parte das igrejas, porque eu não quero ficar, é, como o pessoal fala assim, é pescando na quadra dos outros. Não, a ideia não é essa. A ideia é nós estarmos é, é, em comunhão. Qual que é a, a, a pegada do corpo de Cristo? É, é nós estarmos aqui. É, é, é, aqui não. É, Bem-vindos. Estou falando com o povo que está entrando aqui na live, né, irmãos? estou aqui numa doideira aqui, falando com o povo com você, a ideia aqui não é nós ficarmos é, sendo né, como eu falo é... não é nós ficarmos aqui é, edificando uma igreja não, a ideia aqui, irmãos, é nós aprendermos aprendermos que através da graça né, você que, tá, que chegou agora aqui nós estamos meditando no versículo 1 do capítulo 22 de Provérbios, e depois eu pulei lá para Efésios no capítulo 5, e já estou aqui, você pode pegar o capítulo 5 inteiro, eu já estou aqui no verso 14, falando sobre viver em graça, andar pela fé através da graça, que fala, tô, porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, se vós, porém, os mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também, Uns aos outros. Quer dizer, a ideia do grupo de irmãs não é ficar brigando, não é ficar fofocando. A ideia do grupo de varão, do grupo de jovens, não é ter contenda, treta, briga, confusão de sensação. Não, a ideia é, pelo contrário, é ter comunhão. O jovem está lá sem ter o que fazer, ele vai para a mocidade, não é? Ele está ocioso lá, ele vai aprender a tocar um instrumento, ele gosta de cantar, ele vai aprender a cantar, porque o evangelho que eu ensino é assim. É discipulado, irmão. Jesus nos, ensou, nos ensinou o quê? Para nós irmos pegar esse evangelho e fazer discípulo. Então, eu sou um pregador, eu vou ensinar a pregar. Como é que eu sei pregar? Eu vou ensinar a ler a Bíblia, vou ensinar a interpretar a Bíblia, não sei tudo, sei um pouquinho, aprendo com um, aprendo com o outro, ensino para você. E a ideia das lives é justamente nós estarmos aqui tendo, tendo comunhão, comunhão uns com os outros. Porque a Bíblia fala no Salmo 3,3 o quê? Ó, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão, escorre pela sua barba e nela bebe, né? Em, em, em, é, envolve a gola dos seus. Isso quer dizer, o óleo derrama aqui, ó, desce pelo rosto assim, cai na gola, na barba. Quer dizer. Ali a Bíblia diz, ali o Senhor dando a benção. Então, onde tem contém onde tem confusão, dissensão, isso é obra da carne. Agora, aonde tem o que? Amor, que é onde eu vou entrar aqui. Porque fala assim: aqui no verso 16 diz assim: digo, porém, andar em espírito e não cumprirei as concupiscências da carne. Que é a soberba da, da, da vida, a presença dos órgãos, a presença da carne, que é os desejos lascivos da carne, você olha e cobiça, você quer, né? E a soberba da vida, que é o orgulho, a pessoa que é uma, o, o jovem quer ir com o melhor tênis para a escola. Aqui é mó briga, meu filho, não, porque eu quero ir com o tênis. Não, você vai com o uniforme, você não vai ser melhor e nem pior do que ninguém, vocês vão ser igual. E outra, se acontecer alguma coisa, se você é na rua, qualquer pessoa identifica que você é um estudante. Então seja obediente a soberba da vida, é querer ser melhor que o outro. Não é? Aí é, As concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, Espírito com letra maiúscula, entende? Esse é o Espírito Santo, cobiça contra o Espírito, é a obra da carne. E, e o Espírito contra a carne, quer dizer, as coisas, o Espírito não quer saber da carne. E esses opõem-se, quer dizer, um se opõe ao outro, para que não façais o que quereis, certo? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aqui é o cerne da, da, dessa ministração. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Romanos 8, 14, assim: Todos, pois, que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. As pessoas fala assim, ah, eu sou filho de Deus porque eu sou da igreja tal, eu sou filho de Deus porque... Não, irmão, você é filho de Deus, você obedece o Espírito, você anda no Espírito, porque se você anda no Espírito, você não pratica as obras da lei, né, e nem as obras da carne, porque as obras da carne, elas são manifestas, e você vê elas sendo manifestas. As quais são? Prostituição, Sempre lembrando que prostituição não é só a pessoa que vai lá e vende o seu corpo, não. É qualquer pessoa que pega o seu corpo e promiscui ele com outro, um outro corpo. A exemplo, fornicação. O jovem casal aí que está noivo, que está namorando e está tendo relação sexual, isso é pecado sem obra da carne, certo? Prostituição, aí, a impureza que entra também dentro dos que eu falei, lascívia, a pessoa usa o corpo, fica se assim, insinuando. Isso é lascívia. Idolatria. Idolatria é todo tipo de idolatria. Você pode idolatrar um, um padre, um pastor, um profeta, um, qualquer coisa, um filho. Você pode idolatrar televisão, novela, tua riqueza, tua casa, teu emprego, tua empresa. Você pode idolatrar teu negócio. Né? Feitiçarias. Feitiçarias entra dentro daquilo que eu falei de desobediência. Porque foi o que Saul fez. Quando ele desobedeceu Samuel. Samuel falou: ah, tudo que você pegar, você vai destruir. Ele, não, eu guardei uns boizinhos ali que era para sacrificar para o Senhor. Mentira. Então ele desobedeceu a Samuel, e Samuel falou: ah, e o porfiar aí o contender é como pecado de feitiçaria. Então é coisa feia feitiçaria. Aí, além das feitiçarias que nós aqui no, né, que conhecemos aí, que são praticadas, aí entra, ó, a parte importante: inimizades, porfias, que, né, contendem Emulações, ah, eu não, você não, é, Emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Heresias é aquilo que eu falei, o irmão achava que o pão era santo e não queria que queimasse para acender a chave. A mente não queimou. Mas, irmão, se nós fosse discutir ali, ia virar o quê? Uma heresia. Oh, não, o irmão está criando uma doutrina aí, ah, não, tô santo, né? Se ele fosse um pastorzão, todo mundo ia parar de queimar pão porque o pastor falou que é pecado. Então isso é uma heresia e você tem que ficar sempre o que está escrito. Porque se não está escrito, irmão, não vai atrás não, que isso é profetado, é coisa maligna e não procede de Deus. Aí vai invejas, homicídios, aí eu não mato ninguém, você não mata. E quando você fala assim, fulano para mim morreu. A pessoa chega e você vira de costa, mas isso é inimizade, isso é maligno, é do diabo, é obra da carne. disso, não preciso nem falar, a pessoa que anda aí, né? Ah, mas eu só tomo um pouquinho, é? Você tá tomando um pouquinho hoje, e o dia que você estiver com um problemão? Aí você vai tomar um? Pocão, Presta atenção, meu irmão. Não, uma desculpa para estar tá fazendo bobeira. Aí, glutonaria, se você sabe, é comer demais, né? Você fica gordo, obeso, fica diabético diabo, o diabo não é você que não fecha a boca e aí fica doente né, tô aqui aonde tatatá, é, tatatá, tata, tata, tata, bebedice aí inveja glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro é, como já antes vos disse, que dizer, Paulo já tinha falado, estava exortando de novo o povo, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, aí eu não vou entrar na questão de salvação em si que não vai para o céu e tal, eu estou falando assim, entrar no reino, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Se você é uma pessoa moderada, não é glutona, não é uma pessoa briguenta, richosa, que fofoqueira, né? uma paroleira, não se soubesse quanto problema você evitaria na sua vida e você ia herdar o reino de Deus. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Aí entra no 22, é a parte gostosa que eu quero entrar para fechar para não ficar longa demais essa live. O verso 22 diz assim: "Mas o fruto do espírito é". E lá, para que os teólogos aí não venham me combater, diz assim, ó: "Mas o fruto não são os frutos, irmãos. Aí os frutos do... não, é o fruto, o que é que produz o espírito na vida de uma pessoa?" Esse fruto aqui, caridade, gozo, paz, longanimidade benignidade, fé, mansidão, temperança, e dependendo aí a versão da palavra que você tá, tem muito mais adjetivos aí, abençoados. E olha só, o que que diz o texto? Com, no verso 23 de Gálatas 5, fala, tá falando sobre o fruto é, amor, paz, longanimidade aí no 23, é, e temperança, a porque contra essas coisas não há lei. Está entendendo? Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Pessoal pessoa começa a demorar muito a benção dela, sabe o que ela faz? Ela vai lá, arruma a primeira, o primeiro que ela achar na frente, arruma um casamento, um namoro, um noivado errado, se enrola, cai em pecado, aí vai, Ai, é porque Deus me ama. Mentira, irmão, você que tá aí dando lugar pra carne, você tem que saber esperar. Eu sempre ensino aqui os meus filhos, eu falo assim, filhos, a paciência é, eles falam, é, uma virtude. Filha, a paciência é uma virtude, eles fica até, até responde assim, meio, meio chateadinho porque eu ensino, porque tem que ter paciência, irmão as bênçãos de Deus, elas vêm mas elas demoram porque Deus prepara, ele capricha eu esperei 10 anos para casar, quando veio, vem a Camilinha quem conhece, sabe, uma besta. tem defeito? eu também tenho, todo mundo tem mas, irmão, é a tampa na panela tá entendendo? Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com suas paixões. Então se você está tomando de paixão aí, irmão, foge disso que você pode se enrolar. E concupiscências. A sua carne está querendo? Talvez aquela TV gigante que você quer comprar, aquele carro. Irmão, tudo tem um tempo. Saiba aguardar o tempo do Senhor, amém? É, é, as, a, é, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Aí ele assim, Se vivemos em espírito, novamente espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, quer dizer, ó, oh, já viu o que eu fiz, né? Vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Eu vou dar o exemplo de José. José, quando era menino, José do Egito, ele tinha sonhos, sonhos proféticos. E ele, na inocência, ele contava para os irmãos, os irmãos ficavam com inveja, ficava com raiva, do que é? Você, então, nós vamos nos domar para você, nós, nossa mãe, nosso pai, o que você está pensando? O você está pensando que é? Ele criava no coração dos irmãos inveja. Por quê? Mas por, por ser imprudente. Era novo, mas é bom, então não entendia das coisas. Então, muitas vezes, nós temos que vigiar com aquilo que nós falamos. Porque a palavra ela é como uma espada. A própria Baba fala, Deus disse, haja luz Então quando você fala, a palavra cria Você tem pelo Espírito Santo Quando você fala imbuído pelo Espírito Nós chamamos de palavra criativa É a palavra que chama a existência as coisas que não existem Então é muito importante você não lançar sobre o teu filho Palavras malignas Porque o inimigo pode pegar essas palavras E fazer acontecer porque você está municiando ele, você mãe, você pai, tio, tia, você parente, você amigo, você professor, você pastor, tem autoridade. Então, quando você lança uma palavra, é por isso que eu digo sempre, vocês aqui na live são uma bênção. Sejam abençoados em nome de Jesus, porque a palavra tem poder. Você vê como que a Bíblia é tremenda? Nós começamos falando que melhor é o bom nome do que a boa fama e a riqueza. Mas a graça é melhor do que qualquer um dos dois, certo? Aí eu entrei em graça e comecei a falar para você como andar em graça. Né? O título hoje é Andar em Graça, Palavra da Graça para Pastores e Líderes, né? Porque eu estou ensinando a graça. Irmãos, eu fui da lei. Eu também andando, até na questão do evangelho aí do, do apostólico, do profético, eu queria usar aqui, pá, eu uso aqui a minha túnica, eu, eu gosto, eu tenho, Deus me deu, eu, eu uso, né? É tremendo, um dia eu vou contar para vocês, tem uma live aí que eu contei a respeito dessa túnica, mas a minha tá aqui, ó, Deus me deu, eu uso ela quando eu vou fazer alguma ministração, alguma é, consagração especial, e é isso, mas é só uma, é uma, é uma liturgia, irmãos, não tem nada de especial. E as pessoas estão querendo assim, Deus usar O apóstolo fulano de tal vai orar por você, o pastor... Não, não pode, não pode dizer que está certo, que está errado. Mas a Bíblia fala que está aqui mesmo falando. Não sejamos cobiçosos de vanglórias. É? E fica um, um líder irritando o outro, um querendo ser melhor que o outro, mas ninguém é melhor do que ninguém, cada um tem a opção. Teve um pastor que até faleceu, o pastor Nilson. É, saudade aí de emoção. E é, é engraçado, a gente sente sapo. E aí, o que acontece? Um dia eu estava com ele conversando e falando sobre um são, sobre coisa de pastor, né? E ele falou assim: ele foi, pegou duas panelas, foi engraçado, nós estávamos tomando café, ele pegou duas panelas e colocou uma do lado da outra assim. Falou, pastor, essas panelas são igual? Eu falei, não. Ele falou, não é diferente? Ele falou, é. Você vê que cada uma caga uma quantidade de alguma coisa que você foi dentro, sei lá, do cereal, alguma coisa. Mas cada vaso, Vamos simbolizar essas panelas como vasos. Cada vaso, Deus deposita uma unção. Existe uma unção sobre mim, existe uma unção sobre você. A que está sobre você não está sobre mim. Pode ser parecida, mas a função é sua, a minha é minha. Se você andar com Deus na dispensação do que Deus te deu para fazer, você vai ser bem-aventurado no seu ministério. Então eu não preciso cobiçar nada, não preciso me vangloriar, não preciso... É querer ser melhor que ninguém, porque ninguém é igual a ninguém. Mas o, o que é importante em Cristo Jesus? É como eu falei em Romanos 8,14. Todos, pois, que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então você aí, se você se deixa levar pelo Espírito, você é filho de Deus. Deus está te guiando. Deus está te direcionando. Você vê, eu estou aqui, ó, microfone, é basicão, né? Microfone, o um fonezinho aqui para dar o retorno. É, é o que eu tenho irmãos, eu uso o que eu tenho Deus falou, vai, eu peguei e fui eu estava desanimado para fazer essa live hoje minha esposa falou, não desanima não aí o Espírito Santo falou, dentro do meu coração Elma, é, o dono do universo mandou você fazer live vai fazer aí eu ouvi, sei lá, se eu edifiquei uma pessoa hoje além de mim mesmo, porque para mim fazer a obra de Deus é uma coisa gostosa eu me sinto bem, sabe é aquilo que Deus mandou eu fazer falar das coisas de Deus é até chato, sabe por quê? É isso aí, irmãos. Você tem um chamado. Não abandona, não. Às vezes, seu chamado, o teu propósito, o teu sonho, o teu projeto, você largou ele lá, ele tava cheio de poeira. Mas se você pegar ele assim, ó, levantar e bater a poeira nele levar, pôr ele em prática, Deus vai abençoar. Por quê? Deus fala, sei eu quais são os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Pensamentos de bem e não de mal para vos dar o fim que desejar isso. Então, você não quer um fim mau. Você não quer. Talvez você está passando por alguma situação difícil. Não, a situação difícil vai passar. Tudo passa. Se você tiver paciência. E o Espírito morando em nós, nos guiando, ele nos capacita a isso, a ser longânimo, compassivo. Eu sou uma pessoa explosiva. Quando eu explodo, já tem um jeito de falar alto, me esposa, ah, você está falando alto, você está gritando. Não, é o meu jeito de falar. Só que, mesmo assim, não glorifica o Senhor. Então, nós temos que o quê? Nós temos que glorificar esse nome. Vai é ficar, a glória a Deus, aleluia, ainda que lá na hora do, do fogo, do poder, quem é do ré, aí, canelinha de fogo, sabe que a gente entra no manto mesmo. Eu sou do fogo, sou do ré, sou profeta. Mas, amado, eu não coloco a confiança nisso. Quando Deus me dá algo, eu cozinho, recozinho, recozinho, cozinho, cozinho para me poder entregar, ou para falar, ou para dizer, ó, Deus falou tal coisa. Porque, irmãos, é, é muito sério você falar o Senhor falou. E tem muita gente falando, Deus disse, Deus disse, e tem gente aí, ó, eu lembro que eu tive uma visão, e tinha, a visão começou assim, eu via um prédio bonito, e entrava por esse prédio, era um corredor, era é muitos quartos, aí, de repente, entrou num quarto, eu estava dentro desse quarto, e no quarto tinha um homem e uma mulher, e eu identifiquei essas pessoas. Era um pastor, né? E o lugar era um hotel, um motel. E tinha um pastor e uma moça. A moça, sei lá quem era. E eles estavam lá e eles tinham acabado de praticar o ato, o coito lá. E foi uma visão espiritual. Eu vi aquilo e falei, Senhor, o que, que é isso? Aí Deus falou assim, observa. E eu fiquei olhando. Aí... Os dois estavam na cama assim, de repente tocou o telefone. Era um celular, a, pessoa, a mulher foi e atendeu. Aí ela falou, ah, e tal, é do, do, do, do, fulano de tal, como se ela fosse uma secretária dele, tipo fazendo que ela era uma secretária. Aí pegou e passou pro, pro homem, o pregador lá. Não era um pregador conhecido, era, era um pregador, mas na, no discernimento do sonho. E ele pegava e atendia, não, irmã, ah, bem, não, tudo bem. É, não, vamos sim, está vamos, marcada a agenda para dia tal. E, tá, e desligava. Aí os dois um o outro e gargalhavam. Eu acord, acordei, não, não era sonho, era visão. Aí eu parei, fiquei olhando e falei, Senhor, o que, que é isso? Deus falou, é isso que está acontecendo com a minha obra. Está prostituída. Olha o que, que os meninos estão fazendo. Eu falei assim, é um homem está dentro do de um motel marcando pregação pelo celular. Deus falou, isso está acontecendo com a minha igreja. São lideranças avarentas do último tempo. E eu vou corrigir. Então, irmãos, se você falar isso num pulpo, se você ministrar isso aí, nego, te bate, nego, quer te bater. É, isso que tá querendo dizer. Só que teve um pastor amigo meu que foi para Argentina. E aí um dia eu fui pregar numa vigília lá dele, e antes eu cheguei cedo, e ele falou, ah, pastor, vamos lá, eu te mostrar o prédio, aí nós subimos, tinha uma salinha lá, tinha uma cozinha, vamos tomar um suco de uva lá. Começamos a conversar, eu falei assim, ó, Aí eu fui de lado e falei assim, senhor me trouxe quem bom, né, ele quer... Deus falou, só ouve. Aí ele começou a contar, eu vou, oh, que bem, você tava na Argentina, né, eu tinha mandado uma mensagem para ele, e ele respondeu, pastor, tô aqui na Argentina numa convenção pentecostal, e eu não posso agora te atender, mas fica na paz aí. Aí ele começou a conversar sobre aquele, ele falou uma pessoa, aconteceu um negócio estranho. Eu falei, por quê? Ele falou, é porque na hora de ir embora da convenção, num dos dias, eles me deram os pastores lá que estavam com a gente, fomos, nós fomos num grupo, né, tipo de um pacote, ficava acho que dois pastores por quarto, eles dividiam tudo para ficar mais, mais em conta. E aí ele contou assim, estou contando com as minhas palavras porque eu não lembro bem os detalhes, mas o básico é assim, ele falou, olha, eu estava no carro com eles e eles na mesa, assim, quando a gente estava jantando, um ficava dando um toque pro outro, falando assim, e ele falou, pastor, eu já fui polícia, então a gente tem aquela malícia, né, uma coisa que você não perde, mesmo sendo crente. Eu falei, é até bom, porque muitas vezes o crente é meio bobão, né, e acaba caindo em sinado. Ele falou, ah, então, e eu peguei assim no ar alguma coisa. Aí, quando nós fomos pro carnes, eu vi que eles queriam me, me dispensar. Aí, quando chegou perto do hotel que eu estava, ele falou, ah, pastor, aqui tá bom, tá aí, pai. Eles pularam e foram embora, e eu fui pro hotel, e eu fiquei meio assim, eu falei, pastor, eu vou falar para você uma coisa. Ele estava marcando de fazboate, pastor, está acontecendo isso, os caras estão se achando executivo de Deus, o executivo é o CEO de Deus, né? Eles vão lá, fazem as pregações, ganham aqueles cachê grandão, eles estão se achando, só que Deus vai cobrar, e Deus tem me mostrado muito isso. E eu fico com medo, porque você não pode falar isso para qualquer um que de repente o chicote estrala, e eu não quero falar com ninguém, cada um vai prestar conta diante de Deus, mas o que que eu quero dizer com isso, irmãos? Você que está aqui participando dessas lives, eu prego o evangelho em graça, o que que é o evangelho de graça? A salvação é pela fé através da graça ah, mas então a gente não tem que fazer nada, não irmão, você tem que fazer sim aí que você tem que fazer, só que não é com aquele peso, não é as pessoas que ficam, ó, oh, fulano não pode tomar ceia, não sei o quê. não irmãos nós tomamos ceia participamos da comunhão, nós fazemos menção de Cristo, nós lembrando, rememoramos Cristo. E eu e meu autoexame, e de repente uma vez que eu estou pisando no tomate, eu, ali eu ó. Que a Bíblia fala assim: é, examine-se pois o homem assim mesmo. E assim, coma e beba. Não fala para não comer no não beber. Então esse ensino não tem mais, de ficar botando medo do povo. Então a gente faz parte da comunhão. O dízimo não é uma obrigação. Se você crê no dízimo, que é bênção para você, porque Abraão dizimou, Jacó dizimou lá atrás, Abraão dizimou para Melquisedeque, e a aliança da graça é ne, ne, no ministério do, do, de Melquisedeque, no sacerdócio de Melquisedeque, que não teve nascimento nem morte, quer dizer, o cara apareceu, recebeu o dízimo, o dízimo de Abraão, trouxe pão e vinho, abençoou Abraão e Ninguém, a Bíblia não fala se ele morreu ou não. Então, é um sacerdócio eterno. E não é um sacerdócio pela tribo lá de, de, de Israel, que era o, o direito do, de, do sacerdócio. Não, é pela tribo de Judá, que nunca teve sacerdote. Então, é um novo sacerdócio baseado em melhores promessas, em novas promessas e seladas pelo sangue. Do próprio Filho de Deus. Então, em graça, nós ensinamos isso. Que a salvação é pela fé através da graça. Que nós temos, sim, como lê no texto de Romanos ali, de Galdas, que nós temos que praticar as boas novas. Que nós, é, não, nós temos liberdade. Mas nós não vamos usar liberdade para fazer qualquer coisa. A gente tem que ter discernimento. Amém? Então, nas próximas lives aí, que você puder, convida pessoas, toda terça e quinta eu estou fazendo aqui, Hoje eu fiz as nove, eu fico, eu entro entre oito, oito e meia, nove horas, tô vendo qual o horário que é melhor para poder, talvez eu faça mais cedo, não sei. Mas você pode até dar a opinião, horário que é bom para você, que é legal para você estar participando conosco. Então você compartilha, é, se inscreve aí no canal, é Dia Dias Moreira TV, curte aí no fanpage. Irmãos, e vai aí participando conosco, e como eu falei, na Casa Nova vai ter um lugar lá para fazer culto. Talvez no dia da live você pode até estar tá lá participando comigo, a gente faz a live, já faz tudo ao mesmo tempo e dá uns glórias e vamos ser felizes e abençoados, porque é para isso que Cristo veio ele, ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então recebe aí, vida com abundância, através do Espírito que habita na sua vida. Seja abençoado, seja bendito, seja agraciado e amado pelo Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui, após o ermo de roupão frio, lascado, a toquinha está aqui já esperando, me botar na cabeça, que dá um fio danado, irmão, mas estamos aí, fazendo a live para glorificar o nome do Senhor, e como eu falei, você é bem-vindo, quando você puder, Toda terça e quinta, entre 8h20, 8h30, 9 horas, aparece aí e você vai ser uma benção na minha vida. E talvez, talvez não, com toda certeza o Senhor vai te abençoar. Em um nome de Jesus eu te agradeço, você é bem-vindo e até a próxima. Tchau, um abraço, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Tchau. Tchau! Ei, povo do YouTube! Até mais!